Neste Mãos à Obra, vou dar uma dica lá para casa. Esta casa aqui está irritar um bocadinho estes pilares todos, não é? Temos uma casa muito recortada, com uma estrutura que não é nada fácil. Já dei uma ideia no quarto dos pais para disfarçar o pilar com gesso cartonado. Neste quarto decidi fazer uma coisa um bocadinho diferente. Para esse efeito, nós aqui temos dois planos. O plano atrás, que é o da parede principal, e depois temos aqui o plano do pilar, que sobressai um bocadinho. Vamos criar aqui uma ilusão d'ótica, criando um padrão de maneira a tirar um bocadinho esta intensidade, a fazer com que isto tudo pareça um padrão único e vai parecer que toda a parede está no mesmo plano. Para esse efeito, fui à do Hammerland. Trouxe umas ripas em pinho, já vieram cortadas à medida, e vamos colocar, fazer um padrão, neste, neste caso vai ter uma métrica de 30, 10, 30, 10 e vamos colocar desde o início do pilar até à ponta da parede. Como vai criar este efeito quase de papel de parede, uma pessoa quando olha já não vai sentir tanto o pilar, ele vai ficar disfarçado com estas linhas verticais todas. Fiz-me entender. A Rita, eu entendi perfeitamente, a Rita de facto é, cria magia. Eu, de facto, percebi, e as pessoas lá em casa também vão perceber quando a gente começar a fazer, que é a coisa mais simples de fazer isto. Com as ripas, vamos fixar à parede. Vamos utilizar um prego líquido e um prego só para sustentar um bocado na parede até a cola secar. E depois é só a Rita dizer assim, olha, quero xiz, xiz, da métrica, Exatamente. não é? Que fazemos a parede toda igual. Por fim, é muito importante, para dar esta ilusão de óptica, pintarmos tudo da mesma cor, tanto as ripas como a parede. Neste caso, vai para verde. Vamos a isso? Vamos à a obra! obra. Oh, I see this love is taking over. O acabamento neste trabalho é fundamental. Apesar das madeiras já virem aplanadas, elas têm sempre um defeito e a, e a lixa vai acabar com esse defeito e vai ficar completamente lisa. Já viu, Lisa? Passa o dedo, olha lá. Fogo oh, impecável, espetáculo. I'm never gonna hold back é realmente riscarmos a parede. Aquela métrica que andámos a planear e neste caso eu até falei há pouco que foi 10, 30, 10. Exato. Temos que marcar toda na parede. E é mesmo arriscar a parede. Exato. Por isso é que a gente está a usar o nível. Porque se a gente não usar o nível o que é que vai acontecer? vai ficar tudo torto. E este nível serve exatamente para nós aprimarmos todas as rimas até ao fundo. Vou ficar mesmo direitinho. Exatamente. <risos> Como viram apliquei aqui a cola, um fiozinho fininho por aí abaixo. Isto porquê? Porque a madeira também é leve e como não vai fazer estrutura nenhuma, não tem, não tem necessidade de aplicar grandes quantidade de cola. Portanto, nós aplicamos só um bocadinho, está a ver, olha, só assim os fininhos. Ela ficou com uma base muito curtinha, agora chegamos à parede, encostamos e com um preguzinho vamos aplicar pontualmente em determinados sítios para ela não mexer. E ao fim de duas ou três horas está seco. Vamos a isso? Vamos isso. My heart's been ripped